Eu Gabriel Jordan, do arroba gajotrd, e no vídeo de hoje eu queria fazer uma coisa mais descontraída. Eu percebi que já faz um tempinho que eu não faço um vídeo interagindo com vocês e foi por isso que eu fui lá no meu Instagram, em arroba gajotrd, pedir umas perguntinhas pra vocês e fazer o segundo vídeo de Ask Jordan aqui do canal, onde basicamente vocês perguntam o que vocês quiserem e eu respondo pra vocês. O vídeo de hoje vai ser bem rapidinho e bem simples, é só eu respondendo mesmo perguntas, então se você quiser já se sente aí, deixa o seu like e vem assistir esse vídeo pra conferir e eu respondendo todas as perguntas que vocês, talvez tenha até a sua pergunta aqui, quem sabe, me fizeram lá no Instagram. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e, claro, continue assistindo. Então, a primeira pergunta é da Laura Beatrice, e ela perguntou como você se apaixonou por maquiagem. Eu não sei se eu já respondi essa primeira pergunta no Ask Jordan, mas... Gente, eu não sei aquelas, foi muito espontâneo! <risos> Eu comecei a usar maquiagem em 2016 Antes disso eu nunca tinha usado maquiagem na vida E basicamente o que eu usava era um BB Cream, um pó Porque eu era muito seguro com a minha pele Eu já tinha passado por dermatologista antes Porque eu tinha tido crises de espinha Tipo, que era uma coisa que realmente precisava de tratamento Fiz tratamento com roacutan e tal Mas depois de um tempo eu tive acne comum, né? Quando eu tive essa acne comum Eu sempre fazia tratamento, né? Pra elas secarem, eu usava gel secativo Mas ainda ficava uma manchinha Ou meio avermelhada ou um tom mais mais escuro do que o da minha pele. E eu usava um BB Cream pra corrigir pequenas imperfeições, e a partir disso eu comecei a usar base, comecei a usar pó compacto, contorno, iluminador. Mas realmente, sombra, batom e todas as coisas mais coloridas, tudo que a gente gosta de glitter. Eu venho usado mais de um ano e pouco pra cá, mas foi mais ou menos assim. Eu me apaixonei por maquiagem a partir da minha insegurança. É por isso que eu gosto muito de maquiagem, porque é uma coisa que eu usava pra me esconder e hoje em dia eu uso pra me mostrar, sabe? Sou muito apaixonada e respeito muito a arte da maquiagem por causa disso. A Amanda Daniele perguntou... Seus pais foram de boa com você se maquiando? Desculpa a pergunta. Sim, foram. Não que eu me importe muito com a opinião do meu pai em relação a eu me maquiar ou não. A minha mãe sempre me apoiou muito em tudo que eu quis fazer. Como toda boa mãe, tudo que ela queria era que o filho desse estivesse bem, estivesse feliz e estivesse seguro. Mas sim, foram bem de boa. Vivo maquiado. Gente, eu gravo em casa. Eu moro com os meus pais ainda, gente. Eu não sei se vocês sabem disso. Muita gente pensa que eu sou mais velha, mas não. Eu só tenho 17 aninhos, eu sou menor de idade. Eu moro com os meus pais. Ou seja, auge. E tô aqui todo dia maquiado, gravando, produzindo conteúdo pra vocês. Chique. A Letícia perguntou, não é pergunta, é só pra mim me notar mesmo. Eu te conheci no Facebook em um vídeo de hits. Diferente, eu nem sabia que eu tava lá no Facebook, porque eu nem atualizo uma página que eu tenho lá. Na verdade, eu só tenho página no Facebook pra fazer o management do Instagram mesmo, mas notada, Letícia. Bem-vinda. A minha página do Instagram, que é minha mesmo, né? Porque é do Facebook, eu não sei de quem é. A Nailie falou, muito legal o jeito que você fala. KKKKK. KKKKK. Beijos, obrigada. Sobrancelha vermelha. Oh! <risos> Sobrancelha perfeita. e tu arrasa demais, cara. Muito obrigada pelo carinho. E realmente, gente, minhas sobrancelhas são lindas. Inclusive, tem um vídeo aqui. Não, mentira, eu acho que é aqui. <risos> que eu falo sobre as minhas sobrancelhas. Eu falo sobre o meu processo de micropigmentação. Então, se você ou qualquer outra pessoa tiver curiosidade sobre as minhas sobrancelhas, tem vídeo no canal. Meu computador descarregou, vou ter que subir pra pegar o carregador. Beijão. Gente, o carregador do meu computador quebrou um tempo desses. Aí eu fui comprar outro, né? Entrei no site da Apple, um carregador de computador 550 reais. Eu acho o áudio que não deve ter custado pra eles fabricarem esse carregador nem 20 reais, né? Mas, diferente, a gente tem que pagar, né? Tá, voltando. O Guileão perguntou: Qual é o seu. Nossa, me desafinei, tenho 12 anos e tô entrando na puberdade. O Guilherme perguntou, qual é o seu maior sonho? Eu acho que o meu maior sonho, assim, em geral, é ser reconhecido pelo meu trabalho, ser prestigiado. Mas não só por ser prestigiado, sabe? Eu quero levar uma mensagem, quero falar pra todo mundo que é um pequeno Jordan, por aí, um pequeno Gabriel, sei lá. Minha dupla personalidade aparecendo, gente. Eu sou o Gabriel e eu sou o Jordan, né, Kelly? Mas, sinceramente, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho e eu quero trabalhar muito na minha vida, gente. Tenho muitos sonhos de muitos projetos, eu normalmente não costumo falar sobre os meus projetos E eu quero ter um trabalho muito bom, eu já acho meu trabalho muito bom, mas é claro que ainda falta Atingir mais gente, atingir mais pessoas, atingir o público, né? Por isso que é muito importante que todo mundo que me assiste, que gosta de mim, quer me apoiar, assista os vídeos até o final e compartilhe e tal A gente repete isso todo o vídeo, gente, não é Porque a gente é chato não, é porque é importante mas, resumindo a minha resposta, eu podia dividir ela em duas coisas que seriam Trabalhar bastante e ter muito sucesso na minha carreira E ser reconhecido por um trabalho muito bem feito A Aninha perguntou como tá o meu dedo Gente, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso aqui no YouTube Mas eu me queimei na minha ring light Eu achei ofensivo simplesmente eu encostei, sabe, numa lâmpada amarela quando ela tava ligada e quando eu fui comprar as lâmpadas da minha ring light, eu jurava que todas elas eram led tanto que se eu tocar numa lâmpada branca, eu não me queimo, tipo, eu tô encostando é porque não tem como eu mostrar pra vocês, mas eu tô literalmente encostando nas lâmpadas brancas e não me queimo agora na amarela... Deus me meninos. Vou de novo, gente. Eu encostei e eu me queimei, mas o meu dedo tá bem melhor. Ele já fechou, eu tô usando cicatrizante quando eu lembro, <risos> mas eu não tô mais com nenhuma ferida. Ele já tá cicatrizadinho, só falta eu me livrar dessa mancha agora. A Michelle mandou, olá, essa não é uma resposta para sua pergunta, mas gostei do seu perfil. Convido a dar uma olhadinha no meu feed. Ai, amor, tchau. Sinto muito. Essa menina nem me segue. A Ingrid Domingues perguntou, se você fosse para um planeta, quem você levaria? Gente, eu acredito que ninguém, porque se eu fosse para outro planeta, muito provavelmente eu iria morrer. Mas vamos supor, se fosse sim um outro planeta, que tivesse como eu viver, confortavelmente, inclusive, eu acredito que minha mãe. <risos> Ai, mas tirar ela da vida dela aqui na Terra, né, ia ser meio chato. É, gente, eu não levaria ninguém. Mudar a vida toda de uma pessoa para ir para outro planeta, eu, hein. A Beck perguntou, você é gay? Becky, eu te pergunto, o que, que você acha? Comenta aí embaixo. A Sarah perguntou, quantos anos você tem? Manda beijo. Beijo, Sara. Eu já respondi essa pergunta aqui no vídeo. Eu tenho 17 anos de idade. Muita gente acha que ou eu sou muito mais velho, tipo assim, tenho 27 anos. Eu falo muito mais velho não porque uma pessoa de 27 anos é muito velha, mas é porque eu só tenho 17 anos e 10 anos é uma grande diferença na vida de um adolescente. Tô falando isso antes que as militantes de plantão venham causar confusão com o meu comentário. Mas voltando ao assunto, ou as pessoas acham que eu sou muito mais velho ou muito mais novo. Tipo assim, tem gente que acha que eu tenho 14 anos, gente... <risos> vamos com calma, 14 anos eu tinha lá em 2000 e... 16 eu acho, a Duda mandou Quando você começou a postar vídeos de maquiagem, teve muita gente criticando? Não, porque quando eu comecei a postar vídeos de maquiagem Basicamente quem me seguia era gente que já me seguia antes Ou da minha vida pessoal, ou então que me conhecia pela internet Pra quem não sabe, durante o ano de 2018 eu fiz muito conteúdo de moda no Gás de Mas aí eu depois eu troquei meu foco pra maquiagem Que é realmente o que eu gosto de produzir, o que eu gosto de falar Tanto que o meu conteúdo de moda era só fazer lookbook no Instagram Eu não tinha canal no YouTube, e é isso aí a Nogueira Lavi perguntou, qual a sua idade e com quantos anos começou a se interessar pelo mundo make-up. Eu já respondi as duas perguntas da Lavi em duas outras perguntas diferentes, então vamos pular. Mas eu tenho 17 anos e comecei a me interessar por maquiagem dos meus 13 por 14 anos. O Iromar perguntou, você lembra do seu primeiro beijo na boca? Com quem? Como aconteceu? Nunca aconteceu... Aquelas... <risos> Mas é sério, eu, eu tô tentando lembrar e eu não lembro com quem foi a primeira pessoa E também se eu lembrasse eu não ia dizer com quem foi, né gente? Eu hein? Mas, sinceramente eu não lembro Será que só tem um lapso de memória? Eu devia me consultar A Sarah perguntou, você se considera gay? G-U-E-E g u e, -E. G -U -E, -E não, mas G-A-Y, quem sabe? Estevinho perguntou, com quantos anos você começou a se maquiar? Gente, vocês combinaram de mandar as mesmas perguntas Foi diferente, eu diria. Foi diferente não, foi igual o Gui apareceu aqui de novo e perguntou, você tem algum hobby? Gente, meu hobby é jogar videogame, tanto jogos mobile quanto jogos de console mesmo, eu amo jogar, adoro jogar BG. adoro jogar é, Call of Duty, gosto de jogar GTA, eu amo a saga Uncharted, eu vivo rejogando ela várias e várias vezes, Horizon Zero Dawn, sinceramente tem muito tempo que eu não tenho tempo de jogar, tem muito tempo que eu não tenho tempo, né, ficou diferente essa frase, ter vida de blogueira é legal, mas não esqueçam que tipo assim, a gente trabalha muito, então realmente... Eu não tenho muito tempo pra o meu hobby, que é jogar videogame. Gabriel Jordan Gamer, pro player. Andrei perguntou como crescer no Insta: poste conteúdo relevante. Não tem muito o que falar, você só tem que postar um conteúdo que seja relevante e que agrade o seu público o suficiente para que eles engajem com o que você tá postando. É assim que você cresce. O John perguntou a minha idade, gente. Por favor, manda outras perguntas. Inclusive, gente, anota aí a data do meu aniversário. 8 de abril. Manda presente na minha caixa postal. A louca! Ai, gente, brincadeira. Mas se quiser mandar também, manda, ué. Um, o clima tá gostoso. Um, eu vou comer seu bolo. Aquelas. Ai, gente, o vídeo já tá com meia hora de gravação. Eu acho que vamos encerrar esse vídeo por aqui. Então é isso aí. Se você não entrou nessa edição do Ask Jordan. Ai, como eu tô internacional. international. Eu falei, meu nome é Jordan. Se você não entrou nessa edição do Ask Jordan, não se sinta triste. Basta que você me siga no Instagram e fique atento nos meus stories, porque de vez em nunca, eu peço para vocês me enviarem perguntas para eu responder aqui. Na maioria das vezes eu respondo já lá no Instagram, mas de vez em quando eu gosto de vir aqui para engajar com vocês. Então é isso aí! Se você gostou das perguntas que eu respondi hoje, já deixa o seu like aqui embaixo para avaliar. Comenta aí embaixo outras perguntas que você gostaria que tivesse entrado, talvez não entrou, talvez entre no próximo, talvez eu te responda aí embaixo. E também eu já agradeço todo mundo que compartilhar o vídeo para um amigo que ainda não conhece o canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga no Instagram. Lá eu publico muita foto, publico muito vídeo, publico muito stories. Tô sempre ó, juntinho com vocês. Então já me segue no Instagram e no Twitter, ambos em arroba E com tudo isso dito, eu acredito que esse vídeo já está no fim. Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you! Ah, e eu não sei se vocês perceberam, mas essa semana teve vídeo na segunda, na quarta e na sexta. O cronograma do canal tá mudando, viu? Eu espero que vocês estejam percebendo e eu espero que vocês continuem aqui comigo. <risos>